E quem malta do aço, vamos lá para mais um vídeo. Bem, estava aqui nas minhas cenas, aqui a atualizar as minhas páginas e essas coisas todas. Quando de repente tocou a campanha e chegou aqui uma caixinha de Auto Parts Logística com material para o XSI. Portanto, hoje vai ser um vídeo do XSI. Eu já tenho o carro aqui comigo, vocês agora devem estar a perguntar. Então, Yuri, não filmaste aí buscar? Epá não, já era de noite. Os homens acabaram aqui o bastante tarde, só faltava pequenos pintelices do último vídeo. Então, não filmei e foi só buscar o carro. Mas já temos ali problemas. Ora, acabou de chegar aqui um jogo de cabos. De Ignição e jogo de velas de ignição que está aqui. Mandámos em tudo da Autoparte Logística, NGK de velas e também NGK de cabos. Eu depois vou-vos deixar na descrição a referência deste material e os preços, etc., para se vocês quiserem colocar igual nos vossos XSIS, saberem como lá chegar e irem diretos ao produto. Agora vamos lá fora, mas antes de irmos lá fora, olhem aqui o, o que está aqui. Diga-me uma coisa, vocês queriam um vídeo que eu devo mostrar as minhas miniaturas de várias escalas que tenho e esta escala. Esta, esta, esta... Se quiserem deixem na descrição que eu faço um vídeo só a mostrar as miniaturas que eu tenho e as escaldas que eu tenho. Então vindo aqui fora, aqui está o XSI aqui está o ondazinho, agora vocês também podem se perguntar estamos a e o onda cá fora? Pois é, estive tentando estar aqui a cadeirinha da minha filha eu estive a dar uma voltinha com ele. Estive a preparar aqui as coisas que eu tenho que lhe fazer a revisão. Se vocês se lembram, fiz o unboxing disto. É pá, se calhar há um ano ainda não montei nada. Nem os discos, nem as bastilhas, nem o filtro, nem o óleo, nem as velas. Nada, não montei nada. Então já deixei o carro aqui fora do bunker. Está preparado para qualquer coisa. Pá, é só pegar e arrancar e fazer a revisão a isto. Porque sinceramente já lhe faz falta. E agora vocês não querem ir embora sem ouvir um cold start. Não. Eu vou-vos dar esse miminho. Eu vou-vos dar esse miminho tirar a mudança. Tá Eu não gosto de pôr o carro a trabalhar seu pé na embreagem, mas pronto, vamos abrir uma exceção. É bruto. É bruto. E o familiar. Terrível. Já está a saltar o relantinho? Ainda não? Não, vamos lá desligar, se não isto. Vamos lá desligar, senão isto fica aqui a fazer uma barulheira dos diabos. Porque os captáveis. Estamos voltando aqui ao XS5. Já fui buscar lá o oh, rosa. O carro está todo pronto. Aqui dentro ainda falta arranjar este banco e arranjar este. deu agora ter andado umas voltas está cada vez pior. Mas já está falado com o homem dos topos e vou arranjar. De resto o carrinho está muito fixe. Só falta isso. O que vocês perderam lá no rosa foi a montagem aqui dos discos, pastilhas e pequenas finalizações que foram feitas. Eu vou vos mostrar a mecânica. A mecânica também já está toda ao pormenor. Vou vos mostrar aqui a mecânica. Foi tudo feitinho, tudo à maneira. E está assim, tá assim com este aspecto, já é hábito rosa nos de entregar carro, os carros assim, está simplesmente fantástico, fantástico, fantástico, fantástico. Agora temos aqui um pequeno problema, o carro volta e meia falha, trabalha a três. Então a gente não sabe se é bobino, não sabe se é os cabos, se, não sabe se é as velas, foi três coisas que a gente não mudou. Como tal, eu comecei pelos cabos e pelas velas, que digamos é o mais barato. E depois é que vou à bobina. Eu agora vou dar um saltinho ali ao grosso, de fininho, só para eu montar aqui os cabos de velas e as velas, a ver se o carrinho fica fixe. Porque, volta e meia, quando eu ponho o carro a trabalhar, ele fica a três. Não é sempre... Eu, por exemplo, agora vou pôr o carro a trabalhar, ele está aqui, frio da noite, de estar aqui à noite. Vou pôr o carro a trabalhar e deixa a ver se eu... Estão a ouvir? Olha, por acaso, agora está. Olha só. Prontos. E já está bom, já ficou bom. Às vezes ele fica assim durante mais tempo, às vezes fica logo bom. Às muitas oh, já está outra vez, já está outra vez, já está bom, já está bom de novo. Ou seja, há de ser aqui um cabo, ou um bobine, ou um velas, há de ser aqui alguma coisa bastante simples que de vez em quando põe o carro a trabalhar a 3 cilindros. Se eu andar com ele 5 minutos, ele fica assim bom, já não falha mais, mas volta e meia. Tique aqui esta pancada. Vá, fiquem por aí. Vamos lá, ao amigo Rosa, só montar isto a ver se ele fica. Ficholas. Ué. Ora bem, já estamos aqui com o amigo Rosa da HR Garage com um XSI manco. Isso ah, é para gastar menos. É tipo TDI. É tipo TDI. <risos> é tipo td. Olha, curiosamente, para cá agora veio sempre bom. Ou seja, ele ora está bom, ora não está. Ora está, ora não está. Esperemos que não seja bobinho. Tu, tu não me viste os euros com uma bobina. Bobino, olha, tens de comprar uma. E pois é que, é que as bobinas para estes carros, eu não sei se vocês conseguem arranjar a melhor preço, mas é sem paus, a bobinho para este carro está sem paus, não sei se é da inflação, se é dos chineses, mas sei que a bobinho está sem paus. Vamos começar por tentar trocar aqui as velas e os cabos, e quer dizer, agora vai ficar bom, se ele veio bom, agora não vai dar para ter a percepção, vai, vai ficar melhor ainda, exatamente, vai dar um barrotezinho e depois no caminho para lá, quando arrefecer amanhã é que eu vou ver se, porque ele quando está quente está sempre bom portanto. Normalmente é quente está bom. Yeah. Vamos ver. Então é sempre assim para andar então, a quente. Mudamos. Na altura quando se fez a revisão ao motor, não substituímos nem as velas, nem os cabos que pareciam... Nem as velas, não nem cabos, nem, nem bobinos, Qual nada. Qualquer é das formas, Pá. agora mudas, <risos> alguma coisa tens de comprar uma bobinzinha. Que é. remédio, não é? Então pronto, vamos lá, mudar isso, a ver se ele toca bem. Deixa arrefecer, se ele está quente, deixa é. arrefecer. Eu por acaso vou um, um calorzinho só a ver se chegava Deixem aqui um a trabalhar um bem. Um Sim, só aquele só toquezinho. Quando eu ouço me de silêncio eu está a cagar. Que... Está a falar de tio, cabrão. Diz? Nada. Não nada, nada. Estavas a fazer cocó? Não, foi levar as mãos. É lá, vai ficar bonito no vídeo. Eu vou para esta parte. Não, não, não põe, não ponho. Eu vou, vou para esta parte não e ele.. Não podem ver, minha mãe não sabe que eu fumo. Ah, tua mãe não vê YouTube. Vê, <risos> é... mano, ela, ela é a minha subscritora. Ah, não é, Tens que arralar lá no like. <risos> então, cabozinhos. Vou saltar fora. Então não precisavas de mim aqui? Ah, já que estás aí, olha. Ah, eu gosto, eu gosto. Ele é mal feito, mas no fundo, no fundo. Ele gosta, fica este carrinho é bom. Este, este, é, este eu gosto, este PSA. Mas alguma vez eu trouxe-vos um carro mau. São todos boas, caraças. Epá, Fez silêncio agora. Eu posso dizer frente à câmara que claro, foi o carro que cá trouxeste. Fez silêncio agora. Um silêncio surdecedor agora que eu não sei porquê. O que é que se passou aqui? O que é que vocês sabem que eu não sei? Eu gosto de todos os carros. Ora, velas a assim sair fora, essas estavam aí, estão, lá, estão aí, Ui, são, são iguais àquelas é ou são. Estava, estava, estava pesado? É, está a queimar bem. Está a bem. Não são iguais a estas, pois não. Não, não, não. Vamos com é cara. as. essas agora são mais melhores. São mais melhor boas. Está quentinho e tudo. Epa! Como é que um cheirinho? É o que, dá, né? ah? é o que dá, É o que dá. Também não anda muito. Olha para isso, tudo a queimar bem pá. Mais ou menos. Mais ou menos. Também, elas se calhar já eram velhinhas também. Olha aqui, Suca está ao lado aqui. Está? É. Está ao lado? Ah pois está. Olha o Tony olha tens uns olhinhos mesmo de lince meu. É, é por causa ah, da luz. Tens vinha uns vinha olhinhos vinha. mesmo de lince. Então pronto, olha. Já temos aqui uma... Um defeito Ui, está quentinho. Tá quentinho! Ui! Já <risos> ah, tá, Velas no sítio, cabos. Os cabos vão agora. O quê? E os cabos vão agora. Os cabos vão agora, exatamente. Mas já está feito? Boa, Posso pôr o um bolir? Está lá meto, meto. É? Agora pega e trabalha dois. Olha, vou... eu só vou para hoje. Bela! Está yeah, impecável. Está a 4. Está a 4. Está a 4 e forte. Está a 4 e forte. Bem, malta do aço, aqui vamos nós. Pelos vistos. Pelos vistos está a tocar bem. O gajo está tá a tocar bem. Ele o Pelo barulhinho está a tocar bem! Uma das coisas que eu notava era por exemplo assim quinta ele está acessivamente às 2000 e eu esmagava a fundo e ele fazia... Agora não! Agora parece estar está a tocar fixe! Vamos ver se temos sorte! E era apenas os cabos e as velas e eu não tenho que torrar a guita numa bobina! Se for, olha! se for, tem que se comprar, mas, que ele está a responder bem, está, agora é só aguardar ele fica a frio, repousado da noite, e amanhã para trabalhar a frio e ver se está tudo ok, rezar para estar ok, olha, se não estiver ok, incha com uma bobina, vai malta, fiquem bem, um grande abraço, Eu vim só aqui experimentar o carro para depois dar ali o feedback ao Rosa, vou agora só lhe dizer que o carrinho está ok, Fiquem bem, um grande abraço, e já sabem, um grande gás, bora XSI! Ah, grande XSI, <risos> bem, na descrição vai estar o link das minhas redes sociais, vai estar o link da HR Garage, e vai estar também a referência dos cabos de velas, e das velas que foram aplicadas agora no XSI, e digo já, o carro até parece mais forte, mas pronto, a gente depois logo vai medir, logo vai ver as coisinhas, todas. Bah, grande abraço! And the gas. <laughs>